Olá pessoal do canal do Cícero Ferreira É um prazer imenso Para mim hoje estar conhecendo O que nós conhecemos por reizinho Você tem esse nome de reizinho Apelido de reizinho Por conta do que? Eu nasci temporão Meu irmão tinha 11 anos Aí a minha tia chegou lá na roça Falou, é, agora vocês têm um rei aqui na casa começaram, começaram a chamar de reizinho E ficou Bom, na verdade ela profetizou, né? Porque é. Deus se abençoou e você é um reizinho hoje, Nos né? Reis. Naquilo que você faz, você se tornou um reizinho. Bom, aí o reizinho que trabalha com esse artigo que eu vou mostrar para vocês rapidamente, que eu não vou. Aí eu vou só mostrar. É um dos fabricantes de botas Country que nós temos aqui no Brasil. E aí, como que começou essa ideia de fabricar botas Country? Ah, na realidade, eu comecei fazendo as rotinas mais simples, né? É, precisão de ganhar dinheiro, comecei tudo a, desde que, moleque, eu gostava de mexer com artigos de couro essas coisas, né? E, e aí, me despertou de fazer as botas e comecei a fazer. E aí, veio criando os modelos, foi... Foi diversificando, é, foi diversificando... É, coisas novas, eu fui criando ali e foi fazendo essas botas diferentes hoje. Eu fiquei sabendo, Reizinho, ou o senhor Reizinho, pode ser Reizinho? Pode ser eu. Eu fiquei sabendo, lá em Limeira, de onde eu sou, que você é um dos que calça os nossos cantores sertanejos. Pelo que eu fiquei sabendo, e é de fonte segura, que a maior parte deles calça as botas que vocês fabricam aqui. Inclusive nós temos lá o Edson e o Hudson. Opa, meus grandes amigos aí, o Edson Hudson, o é um grande e abraço para eles. Se eles verem o canal, pode ter certeza que já está dado. E eu fiquei sabendo que eles usam os artigos que você produz. O ah, né? que para nós, que somos de lá de Limeira, é sempre um prazer a gente ter esse conhecimento de que você fabrica para os nossos cantores brasileiros os artigos que você produz aqui com a tua equipe. E assim que eu cheguei eu já observei que você tem vários modelos, né? Você tem vários padrões, logicamente para vários públicos. Então você tem botas de quanto até quanto? Ah, que varia muito de preço. A gente faz botas de. tem coisas aqui dentro da loja de 85 reais, chega até 5, 10 mil reais, você deu. Esses de 5, 10 mil reais, logicamente nós sabemos que é para uma. Produto mais importado. couro, essas coisas, né? Tá. Você poderia mostrar se você ganhou algum prêmio, se você ganhou algum... Alguém reconheceu o teu trabalho, se a Câmara Municipal te reconheceu você aqui na cidade. Alguma coisa que você recebeu desse trabalho, que, que alguém valorizou esse trabalho e reconheceu isso? Esse trabalho meu, você sabe, é, o que eu ganho muito do, do, do pessoal é o carinho do público, o carinho de todo mundo, inclusive... Você que é de Lemira, quero deixar um grande abraço, que não só os artistas, mas Lemira tem muitos clientes, muitos amigos meus que vêm aqui comprar, que são pessoas que moram no coração da gente não paga no Paga aluguel, aproveitando o seu canal aí, que sei que é bem acessado, que tá bom, tá, tá crescendo bastante é, aí, fato. pessoal do YouTube aí, que Deus abençoe, que cada dia aumente mais. E aproveitando e um abraço para todos de Limeira. Bom, e pelo que eu entendi, então, graças a Deus, muito melhor para você o carinho, a consideração, o reconhecimento do que um diploma, não leva a nada. É, isso aí é um Se, é negócio no... no, no, no, no o é, que agrega para você a gente é o público. Isso, ele, é, isso é, aí é. que é o público. Aqui na nossa cidade, todo mundo, desde o pessoal, quanto os políticos, todo mundo amigo da gente, a gente tem o maior carinho, tudo, né? E todo mundo torce para o trabalho da gente, para a equipe, para os funcionários aí que trabalham junto, né? Sim. Então, isso aí que é importante. Muito bem. Aí você mostra para nós, não sei se você teria... Uma das primeiras botas que você fabricou, guardou de lembrança? Rapaz, se eu te falar que tem uma das primeiras botas que, você poderia, eu, poderia... que eu fabriquei, não tá comigo e você ah. adivinha onde que tá essa, essa bota? seu pai? Essa bota tá em Limeira com o primo ah, meu. Você tá brincando, rapaz. É então eu teria que dar um jeito de arrumar esse, esse endereço do seu primo para ir lá, para ter o privilégio de gravar e filmar Ele essa tem, bota. É, é que logo quando eu comecei a fazer, que eu... Foi, Deve, deveria ter uns três anos que eu já estava fazendo as botinas, que eu comecei a fazer umas botinhas diferente, mais. Diferente, mas sei. Eu vendia muito ali no meio, hum. vinha muito lá, eu tenho os parentes, tudo lá, né? Vai lá. Aí esse primo meu tem uma bota dessa ainda guardada se, lá. E se esse se você puder entrar em contato com ele, e se ele falar que permite fazer uma foto e fazer um, uma rápida conversinha com ele sobre isso, eu ia ficar muito feliz, vai agregar bastante para mim. Então, nesse caso já está lá, não tem como agora a gente fazer isso. E vamos fazer assim, mostra para mim, para mim não pessoal, eu estou falando para mim porque eu estou já me sentindo em casa, mas mostra para o mundo, não só para o Brasil, para o mundo, um artigo que você venda, aqui que o pessoal gosta, que o pessoal pede sempre para você. Olha, aqui os produtos nossos vêm de tudo. Ou seja, não tem nada que... eu não tem... Algo que sai em específico. Específico, é. mas aqui a gente tem bastante se quiser vir aqui na parte de cima aqui para saber. esses produtos aqui a gente vende de tudo. Dá é, uma, são botas, são pessoas que que gostam de bota. Um, uma hora compra uma cor, outra hora compra outra, compra outro tipo de curso, entendeu? Então não tem aquela venda que fala assim, hum. não essa vai vender mais, mais ou essa tenho... vai vender menos, Entendi, entendeu? entendi como é que é. Bom pessoal, vocês estão vendo aqui, para começo de conversa, o capricho na organização dos produtos que ele vende. E ele realmente tem a alma colocada, focada no que ele faz. Você vê pela maneira como está bem dispostos, né? Uma, uma bota aqui que tem inclusive um, um desenho de um jacaré, alguma coisa nessa linha, né? são cores que eu até falei para minha esposa cores assim ó que eu por exemplo eu, eu não usaria mas alguém usa tem gente que gosta de café outro gosta de chá outro gosta de chimarrão então todo tudo isso que nós estamos mostrando aqui e tem muito né tem muita coisa aqui eu não vou conseguir pegar tudo porque ah, é bem diversificado agora você vê que o, o espírito dele é aquele espírito de gente humilde lá da roça não tem vergonha de ser o caipira brasileiro, que eu sempre falo que eu sou um desses, né? Eu tenho o maior privilégio. E aí, vocês, depois eu vou deixar o telefone dele. Ele estava falando para mim, inclusive o filho dele estava falando para mim que vende muito online. Entre no canal depois, pega o telefone dele e compra o produto. Porque eu tenho certeza que você vai comprar e vai gostar e vai indicar. né E pelo que eu vi também, você tem cintas. Eu vi alguns cintos aí que você produz também. também E carteiras. bonés? Bonés também, a linha de boné nossa aí é uma linha que é bastante vendida também Tem var, vários modelos, deve ter uns 200 modelos de boné aqui a gente, nós fabricamos. E essa fabricação, Rezinho, ela se concentra aqui na cidade de Bittura Ou você tem que mandar para fora, para alguém produzir e depois mandar pra cá? Essa daqui a gente tem uma, uma pessoa que terceiriza pra mim Entendi, porque no caso tem situações que você é obrigado a buscar, talvez até máquina, ah, talvez até certeza, alguma sim. coisa fora, né? Mas agora você deixou curioso, o que tem é isso aqui? Isso aí é um case de carregar bota. Mas eu tô falando, gente, isso aqui é uma case pra carregar bota, é chique, não é? Primeira vez, Rezinho, que eu vejo. Nunca parei é. nem pra pensar... Que alguém pudesse, você desenvolveu? Você é, viu? Sim, essa daí foi eu que fiz. Essa daqui, ó. Um, um negócio que foi feito com. com... Aí você coloca a, a bota aí dentro. Não estraga. Vai né? embora, não, não estraga. É couro. É couro, né? Ela, ela é feita na lateral. Gente, é feita de lata e coberta com couro. Muito bem feito, não? Bom, pessoal. Você, já, já, como diz o outro, já registrou essa ideia para ninguém pegar e copiar, não? Não, lá, lá nós não importa, <risos> não. A cada dia nós fazemos uma coisa aqui, ó, tá que fazendo hoje né? de, de um jeito, amanhã de outro. Que bom. Então, pessoal, ele, ele acabou de falar aí que ele é o tipo de pessoa que tem o coração aberto. Agora, se Isso. alguém quiser fazer, pode ter certeza que vai trabalhar muito para poder fazer. Eu não sei se consegue É né? querer fazer. Não. Vocês Porque que trabalhoso. desenvolveram, né? Vocês que desenvolveram, é. então vocês sabem. Então, aqui, em primeira mão, uma case para carregar a bota. Parabéns pela ideia, eu gostei. É uma bota Agora... de cano curto, né? Essa aí, é, não você é faz para outra e faz para mim. Sim. É, não é... é? Uma boa observação que a Madelena falou aqui: uma, uma bota de cano curto, né? Logicamente não vai caber uma bota dessas que eu vejo por aqui. Deixa eu dar uma corridinha aqui nos cintos que você. É... que eu passei por ele ali e não gostei. E couro, não precisa nem falar. Couro, né? Tudo couro. Tudo ele couro. Gente, ah, tá não. Não é made in China, viu? Não tem nada de chinês aqui não. Aqui o negócio aqui é pra anos de uso. Agora, eu fiquei curioso com esse tamanho aqui, Rizinho. Diga para mim. Pega nela aqui e mostra para mim. Isso aqui é pra. Olha o tamanho. Gente, dá uma olhada no tamanho. Mas quem que vai botar isso aqui? Parece, parece às vezes as pessoas mais gordas, que precisa que... que mais fofinho. Ter, Os mais, mais fofinho. fofinho é, né? mais fofinho. Tem que ter o cinto comprido. É, mas, quanto tem ali? 160 um Não, 1,60m tem o eu. 1,70m é, um por aí. Por aí. É, é gostoso quando a gente faz essa reportagem assim. Você vê, ó, eu nunca parei para pensar que tivesse um sino desse tamanho. E no entanto, você está fabricando e né? pensando não só no magrelo que nem eu, mas está pensando numa pessoa é, que tem um corpo mais e vai ter um, um produto de qualidade. Né? Com certeza. De qualidade. Né? Aí nós fabricamos os exóticos aqui também. Já são desenhos, assim... É. Muro de pirarucu, de arraia, de avestruz, todos os coros exóticos. Rapaz, eu tô aqui encantado com o teu trabalho, né? Faz dias que eu venho, faz meses que eu venho desejando passar aqui, sempre na prece, mas hoje eu falei, não, hoje a gente passa lá e a gente vai conhecer, vai ser uma honra para nós saber quem é e como produz. Aí, no fim, você tem até amigos em Limeira, nossa cidade, nós não sabíamos, nem sonhava, que você tem essa bênção aqui. Bom, ali é para tirar em onça. Pessoal, esse é. tem, negócio, tem um negócio ali que eu achei bonito. O Ibama não vai fazer questão, não, porque se bater num elefante, cai, ó. Muito bem feito, né? Uma lembrança? É, como é isso, que é? Isso aí foi um amigo meu, até ele faleceu há pouco tempo, que ele fez isso aí, cortou do, do, do galho de um eucalipto lá e fez para mim. E você vê o que, que é um tá simples. guardado né? uma, é. uma simples assim, entre aspas, né? Você tem uma lembrança de alguém que Deus já levou e tá ali guardado. Mas que coisa, como é bom, né? Bom. Vamos agora na sessão das mulheres. Agora vamos ali, resina, na sessão da, das botas femininas. Você vai lá comigo? Vamos lá. Vamos lá, então. Segue na frente que eu vou mostrar. Vamos lá, Madalena? Bom, gente, nós vamos agora aqui na parte da produção. Lógico que eu não vou me atenar para ficar gravando muita coisa, mas é o suficiente para vocês terem noção do que eles produzem. Esse é couro de criar o cu? Não, esse aqui é a raia. Ah tá, acabei de ver agora o desenho dá para você ver perfeitamente, né? E tudo isso antes que alguém fale alguma coisa, você tem todo isso aí certificado. Não, isso aqui não são os produtos importados, são tudo é, legal pelo ibama. Não tem, tem tudo, nada que dizer não. Se não isso aqui um... Nem tem como você trabalhar quem não tiver um cadastro. Ah, IBAM não não para tem. Poder é. Não tem. Você, tem que estar tudo certinho. Para você aí poder. uma bota dessa automaticamente é um preço bem diferente do preço de um animal como o boi, ah, sim, por exemplo, né? não tem é é nada, é nada a ver. É muita coisa. Se eu tô vendo bem, Luizinho, piton, é piton mesmo? Isso. Parece é piton mesmo? É. Olha pessoal, é piton mesmo, viu, tá? Isso aqui não é nada que seja desenhado a, a, a, com tinta, não, viu? Aí depois tem todo um processo, você vai automaticamente melhorar mais a qualidade. Pra... Aqui estão o pessoal da produção. nossa aqui, de costura, né? São mãos de fada para produzir isso, né? Sim. Mãos de fada para produzir isso. Aqui são as pessoas que trabalham. Madalena, dá uma olhada nessa máquina, você que gosta de costura, rapidamente. Boa tarde, gente! Tudo bom com vocês? Então aqui já são as pessoas que tem as, é, mãos, de, as, as monte, mãos de fada. As meninas que costura aqui, que tipo, deixar... ficar de... bonito, para deixar a a, a benção, né? Muito bem. Vamos lá. Obrigado. Aqui já é, aí são os moldes, né? Fabrico salto aqui, ó. Tudo em couro, colado um em cima do outro até dar a altura, até dar altura correta tem, tem, tem um meninão uma menina, um não, não sei, não, aí, aqui, aqui no canto aí ó o secretário do Guilherme guarda-costa ah, guarda-costa é, é, é. Guarda é a produção e cada etapa dessa você tem uma pessoa própria né os rapazes que trabalham aqui ó Graças a Deus. Parabéns, meu amigo. Parabéns, meu Aqui é seu de acabamento. É. Muito bom. É. E essas máquinas já foram desenvolvidas especificamente para calçado, né? É. Opa, tem um leãozão aqui, um urso aqui, ó. Olha que lindo hein, ó. Eu nem tinha visto. Bom, agora eu quero saber de você o seguinte. Ali é um logo que você tem, você criou, colocou na parede. Alguém isso, criou isso. Isso aí você? é a marca nossa, é uma marca que a gente fez, registrou ela, tudo. Marca Porque ali registrado. eu tô vendo um R, né? Tá um, é. é um logo que tem um R. A bota é o R do reizinho é e a é coroinha. Eu, eu fico feliz quando eu consigo.. É abençoado em conhecer pessoas como você. Você veio, você não se negou a nos dar essa palhinha, você não se negou, você foi gentil, então agora eu quero que você me dê ali telefone, webmail, se você tiver, para que as pessoas entrem em contato com você. A minha página é uma página, um, um canal humilde, mas é um canal que está crescendo e eu quero que eles falem, ó oh, Rezinho, eu tô te ligando porque eu te vi no canal do Cícero Ferreira. Ó oh, Rezinho, eu tô passando na cidade, vim tomar um café com você, porque eu vi você no canal do Cícero Ferreira. Você também tem um canal, não é isso? Tem. Aí depois tem. você passa pra mim pra mim colocar também os bannerzinhos é pra só você. Pode entrar lá nas redes sociais nossas lá, rezinebotas.com.br, tem o nosso Instagram também que é Rezine Botas, ali tem todos os contatos, tem todas as redes sociais. No, no site nosso, que é de Contas, tem toda a loja nossa lá também. Muito bom. Eu fico agradecido mais uma vez. Quero que Deus continue te abençoando cada vez mais. Que você cresça nessa humildade, nessa simplicidade. Ok? Que Deus nos abençoe nós todos. Que Deus ilumine o seu trabalho a cada dia mais Amém. na mente. Um grande abraço para todos o pessoal que segue vocês lá. Muito obrigado.